Eia, e, pessoal do YouTube, como que vai aqui? Aqui é o Murilo, gravando um vídeo aqui do canal. E nesse vídeo aula tutorial, não sei como se diz, é, vídeo aula tutorial, eu estarei mostrando a vocês como criar uma porta super compacta. Pode até ser um esconderijo, sei lá, depende da sua criatividade nesse aqui vamos ter que abrir um buraco, assim, aí aqui vocês fazem isso, aqui conta dois assim pra ser, não, vou pôr terra não é né? porque terra já é uma coisa meio que vulgar, pedra aqui, aí aqui vai ter tampado, vai estar tá tampado Vai ser mais ou menos aqui assim, onde você vai clicar nessa alavanca. Eu acho que vai acionar. Primeira coisa. Acho que aqui tá bom. Vocês colocam pistons. Grudentos pra frente. E... Nossa. Aqui também é a mesma coisa. Certo, aqui. E vai empurrar aqui... Da frente, aí vai ficar um bloco aqui não Ixi. aí põe um bloco aqui né? e aqui a mesma coisa o bloco vai empurrar e vai empurrar duas vezes ah, não sei explicar, só sei que vai ser que depois aqui deixa eu abrir aqui abre mais um pouco ótimo, perfeito aqui vai ter que ser terra né ah, maldito ah, eu não tô acreditando que eu tô fazendo aí desculpem aí pelo minha falta de atenção certo aqui também aqui pra passar as ligações né gente vocês estão achando que é fácil isso? tá vocês colocam duas redstone aqui pra ligar os dois pistons não na verdade os quatro mas os dois que vão ligar ah! Não sei, vão ligar aqui velho. Né? Vão ligar, eu não sei se põe... não sei, eu só põe aqui... Estou é, é. Aí, level 2. Nível, level, tanto faz. É meio difícil de falar essa palavra, viu? Nossa, sistema que é fácil. Aqui vocês podem... Deixa eu ver. Certo, é aqui, vocês vão tampar, e eu não sei se está aqui, é, peraí, peraí, acho que eu fiz algo errado, tem que estar tá ligado aqui, perfeito, certo. Aqui, vocês copo aqui nossa deixa eu descobrir o erro eu coloquei liguei as redstones tá certo caramba não é fácil lembrar das ligações eu acho que é virado pra cá galera isso é um erro Todo mundo erra. Todo mundo erra, viu? Até o Vinícius 13. Aquele carinha lá do YouTube. Ele também erra. As ligações de redstone dele. Eu também. Aí. Feito. Nossa. Sai, vaca. Sai. Sai, sai, sai. Aí. é que vocês vão puxar a alavanca tá feito, muito simples, muito simples de fazer, ai, nossa, feito, você só aperta a sua venda, e vão tá fechado, é super compacto. Se gostaram eu favorito esse vídeo, compartilhe ele para ajudar o canal. E. Fui!